Oi Ian, abre pra gente! Então, gente. Ele não vai sair desse quarto. Não é melhor a gente arrombar essa porta e já falar com ele? Não, melhor não. Ele só quer ficar um tempo sozinho. É melhor a gente respeitar esse tempo dele. Depois ele conta tudo pra gente. Mas ele falou pelo menos pra um de vocês o que, que aconteceu? Porque pra mim ele não disse nada. Bom, parece que o Hermes foi embora. O quê? Como assim, Rafa? Embora, mas ele foi embora pra, pra nunca mais voltar? Bom, eu não sei os detalhes. A gente vai ter que esperar o Ian sair desse bendito quarto pra poder contar tudo pra gente. Nossa, tá certo. Olha, eu adoraria ficar aqui com vocês, gente, mas eu preciso muito ver a minha mãe, ver como é que ela tá depois da cirurgia. Tá. Dá um beijão nela pra gente, tá? tá bom E alguém Sim. tem notícia do Nando? Ah, ele falou comigo! Parece que ele e o Ives agora vão conseguir a liberação da Mirti! Sério? Ai, que maravilha! Eu tô super empolgada, porque é um bebê pra alegrar todo mundo, né? De certeza. <risos> Bom, o Henrique tá no restaurante. Eu vou ficar aqui. Talvez o Ian precise conversar, de repente ele resolve sair desse quarto, não sei. Ah, eu também vou ficar aqui. Fico aqui com você. Se ele precisar, a gente vai estar tá junto aqui. Tá. Bom, gente, olha, eu vou indo. ó oh, meu celular tá à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês souberem dele, liguem pra mim, tá bom? Tá bom. Bem, tranquilo, tranquilo. com Deus, tá, gente? Você também. Vai com Deus, se cuida. Pode deixar, tá? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, amigo. Ai, Rafa, eu tô pensando aqui. Eu acho que a saída do jogador tem a ver com aquelas notícias que saíram sobre ele na mídia. Ele tava furioso hoje mais cedo. Notícias? É, você não ficou sabendo? Não, que notícias são essas? Vou te mostrar tudo agora. Você vai ler aqui comigo. Olha aqui, como é que eu tô procurando?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 E quanto a nós, Hermes? Eu sinto muito, mas eu preciso ir. O treinador disse que São Paulo vai me fazer bem. Isso vai até me ajudar na assinatura do contrato.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 Domingos me convidou, querido. Oi! Mãe, quem é Domingos? um então, qualquer aqui do bairro, né? Nossa, a senhora depois dessa cirurgia voltou impossível, hein? É, não é você que ficava dizendo, mãe, você tem que sair, tem que se distrair, tem que se divertir. Mas sabe o que que é, meu filho? É, depois da retirada da mama, eu fiquei muito deprimida, eu fiquei sem vaidade, eu fiquei muito triste. E não tinha mais vontade de me arrumar, na verdade. Mas os seus conselhos foram fundamentais. Ai, ah, que bom, mãe. Eu fico feliz de verdade, sabe? Que você tenha se aberto a esse novo mundo, a essa nova possibilidade. Tá assim, linda, gata. Eu fico muito feliz, mãe. É, mas é só um refrigerante aqui no shopping. Nada de assinamento. E se tiver mãe? Que problema que tem? A senhora é livre, tá? E esse domingos? Ele é casado não, né? Escuta aqui, Marcos. Eu sou lá a mulher de me envolver com homem casado. Hum... Hum. Tá, mãe, não tem problema não. Ah. Pode ir, vai, aproveita que você tá linda E eu vou ver o meu filme aqui sozinho ah. Por que é que você não convida Aproveitando que você está sozinho Convida o teu namorado Mãe, quem disse que eu namoro? <risos> Ai, Marcos, por favor Será que você não... Não percebe que eu já sabia que ele estava dormindo com você aqui. Ai, mãe. E você achando que eu não soubesse de nada, Ai, né? mãe, tá bom. É que eu queria que fosse uma coisa que Meu... pudesse contar em algum outro momento. Não nesse momento chave, crucial, entendeu? Filho. Hum. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu fiquei muitos anos da minha vida te renegando, te insultando. Te maltratando, quando na realidade a única coisa que você queria era ser feliz, era ser você mesmo. Sabe, depois dessa cirurgia eu pude perceber, eu pude enxergar que a melhor coisa que o ser humano pode fazer na vida é estar vivo, é ser feliz. E a partir de hoje, você tem a minha bênção nessa vida para ser tudo aquilo que você quiser. Bom, agora deixei pro meio-copo, né? Mãe, mãe! Ah? Deixa eu te perguntar. Hum. É, primeiro eu quero te agradecer por tudo que você me falou e por deixar eu ser o seu filho. Meu amor, eu não fiz mais que a minha obrigação e ainda vamos ter muito tempo, muito tempo. Ah, e quando eu voltar eu te conto tudo. Ah, mas... Não esquece de ligar pro rapaz. Ah, eu posso convidar ele? Mas é, claro. E convida pra assistir o filme com você, porque eu tô toda prosa linda, maravilhosa. E agora, tchauzinho. Querido. Vai, mãe. Ó, juízo, ah, hein? Ah, juízo você bem. também. Você tá linda aí, hein? Arrasa, mãe. Ah, você <risos> também. Arrasa. Beijo. <risos> Tchau. Tchau. <risos> Como eu sonhei esse momento. Como eu esperei esse momento na minha vida toda. Obrigado, obrigado. Tá bom, eu vou vou, peraí, vou tentar convencer ele mais uma vez tá peraí. Ian, sai desse quarto, por favor Já tem mais de dias que você tá aí dentro Poxa, o Henrique tá trazendo uma comida tão gostosa pra você Não vai nem me responder? Eu vou chamar o seu pai pra você, eu tô falando sério Henrique, não adianta Tá, eu sei, você acha que eu já não tentei ligar pro Hermes? Mas não adianta, não tem como. Ele não responde, não tá respondendo ninguém. O Marcos já veio pra cá, o Nando também, a gente tava fazendo esse revezamento há um tempão e nada. Ele não sai do quarto. Tá. Tá bom. Se cuida, tá? A gente vai se falando então. Tá, beijo. Tá, também tchau. Você tá preparado mesmo? De verdade? Não. Aí Ives, eu vou ter que me preparar psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, todos os as mentes possíveis, tá? Eu tô muito nervoso. Cara, ela é a sua filha. Nossa. Ela é nossa filha pra sempre. Aconteça o que acontecer. Então, eu acho que isso pede uma comemoração a dois. O que você acha? Acho <risos> maravilhoso, amor. Mas vai ser lá em casa ou você tem algum outro lugar especial pra gente? Será que eu posso te levar em um lugar? E já gostei da ideia, Nandinho. Mas, e a estreia? Ai, tá chegando, é né? Daqui a alguns dias, eu tô muito nervoso. Ah, então a gente vai ter a nossa filha lá te assistindo na plateia, tem noção? Ó, muita responsabilidade, Não, hein? não, não, não, não, não, não, não fala isso. Tá, não fala isso que de, se depender de mim eu morro antes da estreia e lascou. Não tem espetáculo, não tem nada. Tá, eu tô muito nervoso e ansioso esses dias. O, o Ian não vai pro ensaio tem uma semana e... Depois que o Hermes partiu e deixou ele sem notícia, isso acabou com ele. É, o Ian tem que ser forte pra sair dessa, hein? A vida não para pra ninguém, não. Ah, pois é, né? Mas eu vou... Depois do ensaio, eu vou passar na casa dele pra ver se ele tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa. Passa sim, Nando, e tem bom ensaio, tá? Outra coisa... Se prepara que hoje à noite, ó, vai ser especial. Do que depender de mim, lógico. Hum, já gostei, hein? Então tá. Até mais tarde. Beijo. Eu falei que eu iria encontrar o Romeu! Assim, ah, tá legal. Você acho que tá bom. Ah, duplinha dinâmica tá aqui, né? Eu quero o um Quarteto Fantástico, formação completa. Cadê? Nandian? Olha, Michelle, já tem um tempinho que a gente não consegue falar com ele, tá? É, eu já tentei ligar, mandei mensagem... Mas nem nas redes sociais ele entra. Já tentei de todo jeito, mas não consigo falar com ele. Ele só pode estar testando minha paciência, não é possível. Michele, ele tá mal, mas tá mal de verdade. O que, que é? Dengue, gripe, é o que? problema do coração, Michele. O jogador teve que se afastar dele por conta da mídia e ele não tá muito bem, não. Ele já tá trancado no quarto há um tempo e ninguém consegue falar com ele. Eu sinto até dó dele. Tem que sentir dó de ninguém, não morreu? Ele perdeu foi o senso do perigo, porque ele podia estar tá sem uma perna, eu queria ir nesse palco agora. Ô, oh, Michele, o Ian realmente ama aquele jogador. Deve estar sendo muito complicado pra ele, né? Não interessa, o show não pode parar, já ouviu essa frase? Vou buscar a Teovina pra acompanhar o site de vocês. Eu quero o máximo de vocês no palco, tá ok? E a senhora vai aonde? Projeta, Janita, Cuida do teu traseiro que do meu que do eu. Sim. Ah, vem Vai continuar. Romeu! Gente, pra mim já deu, finalizamos. Espero que essas fotos tenham ficado incríveis. Não, Nesta... com certeza. Os fotos ficaram ótimas, você é linda. Esse trabalho é seu. Ah, eu espero que sim, viu? Eu vou ficar muito feliz com isso. Ó, eu vou fazer assim, eu tô indo levar suas fotos agora. E no que depender de mim, é você que vai apretar, né? Eu ouvi direito, ela disse Itália Ou eu entendi errado? É isso aí. Se tudo der certo, você vai fotografar no exterior. Érico, mas como assim? Eu não tô preparada pra isso. Ah, ah, não. Ó, oh, não vou deixar você perder uma oportunidade dessa. Se tudo der certo, você vai sim. Uma oportunidade dessa não bate duas vezes na porta. Meu Deus, Érico, eu vim só fazer umas fotos e olha tudo que tá acontecendo. Mérito seu, minha gata. Mérito seu. Mas você sabe que se não fosse por você, nada disso estaria acontecendo, né? Eu só enxerguei além do que os olhos podem mostrar. Acredite, mas na primeira vez que eu te vi, eu já vi que eu tinha encontrado uma joia. Você é a gentileza em pessoa. Ah, sua, é? Nossos destinos foram Ih, nem sabia que tava rolando alguma coisa. Hum. E aí, o que, que você acha? O quê? Ah, Ida da Leila pro Ai, eu já tô super nervosa. Vai rolar ou não vai? Vai fazer as malas, anda tá logo. Vocês estão fazendo, estão perdendo tempo. Nossa. <risos> Adoro uma Calma. Toda vez que me vê agora vai levar um susto. É, foi mal, mas você aparece aí do nada e... Me desculpa, Fabrício, mas depois de tudo aquilo que a gente passou, não tem como não ter medo de você, né? Poxa, depois de tudo que a gente viveu, beijo, do sexo, tem medo de mim? Fabrício, você me entendeu. É, você tem razão. Até porque quem fez a burrada fui eu. Não posso nem te culpar por isso. É... Infelizmente, Fabrício, eu vou ter que concordar com você. Eu vim aqui pra me despedir, dizer adeus. Por quê? Você vai embora? É, tô indo. meu o tio meu me chamou pra gerenciar a empresa dele lá e a proposta é boa. Ele mora no Piauí, é um pouco longe, né? Uau, Piauí. É, eu tô ajeitando as coisas e acredito que o mais rápido que eu fizer as coisas vai ser melhor pra tudo, depois de tudo que eu fiz por aqui. Acredito que recomeçar a nossa vida é a melhor coisa que a gente faz pra gente. É, Marcos. Eu queria mais uma vez pedir perdão. Por todo o mal que eu te fiz. Fabrício, faz como eu. Vai recomeçar sua vida. Tenta tudo de novo. Esquece o que aconteceu entre a gente. É, eu vou esquecer. Não garanto que eu vou esquecer você, Marcos. Se cuida, viu? Você também. Seja muito feliz e... Boa viagem. Você também, Marcos. É, vai ser feliz. Michele? Eu mesma! Carne, osso, beleza e pura simpatia. vai me convidar pra entrar, não. Não, não vou, pode entrar. E... Desculpa essa minha cara de espanta, que eu não esperava essa visita. Não tava nos meus planos também, mas a necessidade move montanhas, né? Bom, imagino que trouxe a senhora aqui. Quer dizer, você aqui. Exatamente. Ele mesmo. Ele tá no quarto. Ele não come, não fala com ninguém, já tem dias. Ele tá muito triste depois que o Hermes foi embora. E onde é o quarto dele que eu vou tirar ele desse quarto agora? Bom, o quarto dele é por ali. Mas será que você consegue? Meu filho, meu nome é Michelle Carana, é bagunça. Esqueceu? É por ali. Vamos pra lá? I Ian! E a Michelle tá aqui, ela quer falar com você. E yeah. Viu? Ele não responde. A gente só consegue ver a luz apagando e assinando raras vezes. É porque você não fez dessa forma. E yeah, querido, titia Michelle tá aqui, quero falar com você. Você vai ter que ver eu descendo do salto e arrebentar essa merda dessa porta? Eu fiz a unha hoje, nem né? era nem pra fazer isso. Meu Deus do céu. Você me dá licença? você conseguir fazer ele abrir essa porta de dor que você quiser, Michele. Ian, eu sei que você tá acordado. Quem falou pra você que eu já acordei? Você abriu a porta, doido. Ô, oh, Michele! O que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto, Ian, o que, que você tá fazendo aqui enclausurado nesse quarto? Ai, Michelle, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. É sério, respeita isso. Eu só abri essa porta porque, eu juro, eu nunca imaginei que você fosse vir na minha casa. Pra você ver o tamanho do meu desespero, Ian. Agora é assim. Você vai viver aqui enclausurado e vai deixar a tripulação do seu barco à própria sorte? Ah, Michelle, sou um fraco. Eu tento mostrar pra todo mundo que eu sou que eu sou forte, que eu sou corajoso. Mas a verdade é que eu sou isso aqui, ó. Eu não sou essa rocha. Eu... Eu sou isso. Um misto de sentimentos, emoção e incerteza. Eu lamento, mas... Eu não vou conseguir subir naquele palco. E você vai deixar que eu prove tudo que eu disse durante a montagem toda dessa peça? Você vai provar que você não é um ator de talento. Ian, você sabe do seu talento. Você sabe da sua capacidade. Não deixa ninguém tirar o seu brilho, não. O que, que você fez com a Michelle? O elenco, o espetáculo e eu. A gente precisa de você. Ele foi embora. Ele simplesmente foi embora. Sabe, sem despedida, sem, sem explicação, ele só pegou as coisas dele e foi. Ai. Nossa, isso dói tanto. Por acaso. Você já amou alguém, professora? Sabe por que, que eu não deixo que ninguém saiba que eu canto? Não. Por que eu prefiro cantar no barzinho sem ninguém ver? sem aluno nenhum saber hum, por causa do amor hum? eu me apaixonei muito nova e o meu amor a gente cantava junto na noite ele era meu príncipe aquele ali era meu conto de fadas num dia depois de um show maravilhoso a gente envolto das pessoas que a gente mais amava a gente se despediu e quis o destino que ele não voltasse mais. E quando eu digo não voltar, é ir embora dessa vida para sempre. Eu me lembro até hoje do telefonema que eu recebi de manhã, da força da chuva batendo na minha janela. Foi difícil. Então, a partir daquele momento, eu resolvi que eu não ia mais cantar. Só que os anos foram passando Aquela angústia na garganta, vontade de chorar todos os dias também foi passando E a dor deu lugar à saudade E aí eu fui voltando aos poucos E por que você voltou? Porque a dor ela não dura pra sempre E se a gente só sentir dor, a gente vai afastar quem a gente ama As pessoas não vão esperar e eu também não podia associar a perda do meu grande amor com a minha paixão de cantar. Você canta muito bem. Obrigada. Agora, já pensou se eu enterrasse a minha vontade de cantar o meu talento junto com o corpo dele? Já pensou o que seria se as pessoas não me ouvissem mais cantar? Não enterro seu talento com a ida desse rapaz, não, Ian. Existe um mundo de possibilidade pra você lá fora. E não é enclausurado nesse quarto que vai fazer você lutar pelo seu amor. Vamos mudar esse cenário que não combina nada com você? Ele foi embora porque... Ele falou que ele não conseguia lidar. Com toda essa exposição da mídia. Ele foi embora por causa da mídia. Ele... Ele achou que... Ficando... Todo mundo descobrindo que ele era gay, que isso fosse prejudicar ele. Ele vai ver que, longe de você, ele só vai ficar pior. É só dar um tempinho pra ele. Não para a sua vida, não. A gente tem uma estreia, eu tô me roendo de ansiedade. Desculpa. Ai, desculpa, Michelle. Desculpa por ter deixado as coisas irem tão longe. Eu te entendo. Na verdade, eu te entendo melhor do que ninguém. Agora... Vamos estrear essa peça e consolidar o seu sucesso. O nosso sucesso. Obrigado, professora. Não, tá Oi, Rafa. Nossa, amigo, que notícia é maravilhosa. Ai, eu tô muito feliz. E o Ian, ele tá aí, queria falar com ele. Ah, foi pro ensaio? Ai, que bom, né? Menos mal. Sim. Olha, a gente precisa estar na primeira fileira na né, dia da estreia, tá? Não esquece de comprar os nossos ingressos. Tá bom. Ah, tentei falar com o Hermes, não consegui. O celular dele deu desligado para variar. Uhum. Ai, amigo, deve estar sendo um baque pra eles, né? Um monte de inverdade saindo na TV, no jornal. Esse, esse negócio de fake news, tá bem complicado pra ele mesmo. Coitado. E parece que ele na segunda-feira com o um clube, né? Olha, o peso do mundo deve estar nas costas dele agora. Bem complicado. Ó, amigo, mas a gente precisa apoiar o Ian, estar tá do lado dele, ajudar ele. Vai dar tudo certo, ele vai passar por esse momento difícil com a nossa força, hein? Com a nossa ajuda. Tá, amigo. Ó, de noite eu passo aí pra falar com o Ian. Fica bem, amigo. Te amo, tchau. Marcos, é posso ir em casa agora? Calma! O que tá acontecendo, maluca? Meu ex tá lá na casa da minha mãe, tá ameaçando ela, ameaçando a minha irmã, falou que se eu não voltar com ele, ele vai me matar, eu tenho que ir lá pra calma, conversar calma. com ele. Calma, Você não tem que voltar. Você não vai lá conversar com ele coisa nenhuma, Jade! Ah, você ele tá lá ameaçando a minha mãe, minha família, cara. <risos> Jade, a gente precisa ir na delegacia da parte desse cara. Mas eu... não, Não, não, não. Mais nada, Jade. Esse cara tá ameaçando você. Ele tá ameaçando a sua família. Jade, acabou. Você já percebeu que esse cara não vai mudar. Você sabe que ele não vai mudar mais. Cara, se eu for dar parte dele na delegacia, ele vai ficar mais nervoso ainda, não. vai ficar mais foi. Eu sei. Calma, respira. A gente precisa ir na delegacia. Você tá, pensando, tá vendo o seu pensamento? Tá vendo como é que você tá agindo? É através desse pensamento que muitas mulheres também têm o mesmo. E acabou morrendo, Jade. É isso que você quer pra você? A gente vai dar parte dele agora. A gente vai pra delegacia. Chega, acabou. Vamos. Calma, vai ficar aqui Sempre que o eixo, às vezes, pende E o um menino se equilibra pra viver De pedra tirada e golpe seco Se defende Ai, seco Eu paro que de tirei da casa do Ian E eu ainda me espalho meu no chão Para com isso! Resolvi me matar a saudade umas vezes do né? banheiro. É? Com o Para, Eu tenho que trabalhar. Estou tô cheio de trabalho lá fora. Acabei de chegar na casa dele, tá? Vamos resolver isso depois. Eriana, como é que tá? Tá ótimo. Ele finalmente saiu do quarto. Acredita que a Michelle apareceu lá? Ela apareceu e. Me tirou. Para. Agora, tudo eu tô muito feliz. A gente tem que comemorar então, né? Porque tudo tá andando muito bem. Você tá sembrando super lindo teatro, famoso. Nossa filhinha vai chegar depois de amanhã. Uhum. Muito uhum. uhum. super. A gente vai comemorar. Mas não agora, tá? eu tô cheio de trabalho pra fazer. Você também. Será que a gente pode comemorar mais tarde sem papel espalhado pelo chão? Não. Ai, isso é uma tentação, para! Essa é uma tentação, sabia? <risos> olha olha, você é maravilhoso, você é tão Está aqui, então, eu aproveitar esse banheiro e vamos matar uma saudade. Tipo. Tá de certo? Eu sou, eu sou seu chefe. Tipo. E, então, só porque o tá me dando aula e eu vou ter que e é só você que pode me salvar. Ai, Nano, que notícia boa! Poxa, obrigado por me avisar. Tá, tô muito feliz. <risos> tá, depois a gente se fala. Beijo. Tchau. Você não vai acreditar. Hum. Ian saiu do quarto. <risos> Até que enfim, a Michelle fez um milagre não sei como, mas ele saiu correndo do quarto e pensar pro ensaio dela. Nossa, amor, que bom que ele saiu do quarto. A melhor notícia do dia. Se eu não tivesse, vou melhor. É. Eu demorei com o almoço porque eu tenho um motivo mágico especial. Ainda bem que você falou nisso, né? Porque meu estômago já tá roncando aqui. Já não é a gente tá almoçando na hora dessa. <risos> na verdade, a gente tá indo pra lá. Vamos arrumar. Mas você não ia trazer a comida? É, mas eu achei melhor nós irmos até o restaurante. Henrique, para com suspense. Eu odeio isso. Tá, vou te contar. O meu chefe ele tem uns sócios gringos e eles querem abrir outro restaurante em Paris. E eles querem que eu vá com ele. O quê? <risos> Por que, que você não me falou que estava com visita? Olha o meu estado, desarmada e descabelada. Não, não, não precisa se preocupar comigo, não. Por favor, mãe, esse é o Pavel. Pavel? Muito prazer. Mas que nome bonito. E rapaz, bonito é um nome totalmente diferente. Sim, obrigado. Como é que vai, senhora? Bom, depois do susto da cirurgia, eu estou me recuperando bem, graças a Deus. Graças a Deus, né mãe? Ó, Pavel trouxe uma lasanha congelada pra gente comer mais tarde. Ai, mas que maravilha. Então eu vou pôr no forno, vou fazer assim um arrozinho com uma salada bem gostoso Mas Marquinhos, se você tivesse me dito que teria visita, eu capricharia no jantar, mas ele não me falou nada, Pavel. Mãe, não precisa se preocupar, tá? Você veio aqui pra conhecer o Pavel, o Pavel tá aqui, ó, pra te conhecer, tá? Não é preocupar. Ah, você, meu querido, vai descer e vai comprar um refrigerante. Ou vocês preferem suco? Mãe, não precisa se preocupar, tá? Não Muito é preocupação, bom. filhinho. É apenas gentileza. Né? Um homem bonito desse, né? Mãe. Ah. Obrigada. Pelo... Por favor, mãe. Pelo é. amor de Deus, não fala mais nada, não. É, tá. Antes que você me expulse a cozinha, vou te falar uma coisa. O Murilo... Hum. Começou comigo, me chamou pra passar 15 dias em Goiás. 15 dias nós vamos ficar por lá. Eu vou viajar à noite, amanhã. Ah, e detalhe, ele comprou a passagem, mandou o código pro seu e-mail. Olha só, hum. eu vou de ônibus. Hum. Mas volto de avião, olha que chique. Uh, que chique, <risos> arrasou, mãe. Você também arrasou. Também com um bonito desses, hein. <risos> mãe, xispa pra cozinha agora. Ah, tá <risos> bom. Ah! Não esquece a bebida, pode e de... rápido. Pode deixar, Tô indo. Ai, desculpa pela minha mãe, tá? Ela não pensa no que fala. Nada, olha só. Pelo que você me falava dela, e pelo que eu vi agora, ela mudou d'água pro vinho. Nossa, foi uma mudança e tanto, né? Olha só como é que ela era antes e como ela é agora. Mas sabe o que eu acho que foi? Foi essa doença. Mudou a vida dela, mudou a minha vida. Eu tô me sentindo uma pessoa, a melhor pessoa do mundo. Fico muito feliz, meu amor. Muito feliz. Ah, agora eu vou lá logo pegar essa bebida, porque senão ela vai me matar. Tá. Não, eu vou com você. É? Por que que é isso agora? Você acha que eu ia deixar meu sim carinhoso sozinho? Hum, ah, não, não tô entendendo. Por que a gente falou isso? Ia, yeah, né? Ah, eu vou matar essa cima pelo amor de Deus. Não vou, ah, tem que levar os dólares. Ah, só pra ir, eu só vencer. Eu hum, vejo o tempo passar umas noites sem dormir só querendo te encontrar Obrigada, meu Deus. Por abrir os meus olhos. Permitir que eu pudesse enxergar realmente o meu filho como ele é. Meu filho está muito feliz com esse rapaz. Eu também estou em paz. E o importante é que ele é um homem bom, honesto, de dignidade. Isso vale muito. Ele falou que ele ia chegar lá e ia me ligar. Que era algo temporário. Ele foi e sumiu. Pelo visto... Essa história toda entre... Eu, o campo, a bola... Não é difícil saber quem ele chutou pra fora da vida dele. Saco. Quem é? Já vai! E quando. Ai, Jesus! Tem... É, Será? Some. Hum. Ah, Leila, tá aí! E guarda seu sofrer.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 É desde sempre que o chão às vezes some E o um menino bate asa pra viver E quando o voo é tão longo que consome Ele aterriça leve e guarda seu sofrer Nesses tempos, pensamento vai para longe, transforma tudo em novo jeito de entender. E de uma dor que já pareceu enfim da surge sempre uma linda razão para permanecer. É que o. Aventura De amar os próprios sonhos Amar Eu acho que já tá lotado. Todo mundo tá pronto? Prontíssimo. Prontíssimo. Ô, Michele, eu, eu, eu tô. Eu só tô com uma dor de barriga e todo mundo me reconhecendo, mas eu tô aqui, tá? Ian, yeah, até, até Fernando Negro sente dor de barriga até hoje, então você tá no caminho certo. Ótimo, Olha pintando. só, na coxinha em 5 minutos todo mundo, hein? Tudo bem. Tá bom. Aí, gente, vamos lá que a gente vai arrasar, hein? É hoje. Ah, gente, gente, ouviram? A né? Michelle falou 5 minutos da coxinha. Então vamos lá. Bora. Tá bom. Bora. Oi, Ian. A gente vai arrasar hoje, não vai? Vai, com certeza. Ai, a nossa estreia! Oh, oh, oh, não tô bem, é. Vamos Fala rapidinho. Como é que foi? Me conta rápido. Como é que foi a primeira noite lá com a em casa? Olha, eu sei que depois que passar a estreia, depois passar com o Chico, passar tudo, eu vou ser o primeiro a visitar vocês e vou levar um presentinho pra ela. Ah, meu amor, né? um sonho de criança. Tu acredita que ela nem chorou, viado? Eu hein? ó, eu dei, acordei, dei de mamar pra ela, né, e depois ela dormiu. Ai, é uma Aliás, eu tenho uma notícia pra te falar. Eu e o Ibis estamos pensando em chamar você, o Rafa e o Marcos, pra ser padrinho dela. Deus. Eu não sei se pode, mas a gente vai fazer. Pode, vai poder. Vai, poder, vai, poder, vai poder! vai ter que poder! Os meninos vão ficar tão felizes! Ai, eu tô! Ah, me conta! Ah, o o Ives vem? Tá aí? Ele já tá lá dentro com os meninos. Ai, ah, que maravilha, eu tô muito feliz por vocês, viu? Ele ia trazer a Mirth, só que daí a Mirth podia chorar, né? Barulho de peça, é podia é. fazer uma pra ela. Ah, é, não importa, tá? Mas eu tô feliz por vocês, feliz que ele veio. Ai, feliz pela nossa estreia. Mas vem cá. E o Vérnice? Ele deu algum sinal que vai vir? Nada. Agora, mas eu nem quero. Ih! Hermes, tô, só na minha cabeça que eu tô pensando em Hermes. Eu tô preocupado em estar tá entregue de corpo, alma e coração nesse espetáculo. Só isso, amor. Hermes, eu não quero nem saber dele agora. E É assim que tem que ser. Acho que assim vai, vai ser isso. Bora, Michele, tá chamando! Bora! Bora. Bora. Vamos. vamos, vamos! Vamos! Ela tá figurando a Lívia. Não, essa aqui é da segunda cena. Gente, se eu conheço bem o Ian, nesse exato momento ele deve estar com um balão de oxigênio. <risos> mas ele vai dar conta. Apesar de todo o nervosismo, eu tenho certeza que, que ele vai dar conta. Verdade. Mas, gente, e a comemoração depois do espetáculo, onde que vai ser? Gente, eu adoraria, mas agora eu tenho uma filha me esperando em casa, né? É verdade, né? A gente tem que marcar de conhecer ela. Você não falou mais nada? Ela chegou ontem à noite, tá em fase de adaptação e a gente também. Mas assim que tiver tudo certo, eu vou marcar uma resenha para vocês conhecerem a Mirtzinha, tá? Sim, não deve estar radiante, né? Olha, ele tá meio assustado, Marcos, mas eu acredito que ele vai ser o último a se adaptar. Mas a gente tá junto e vai vencer esses obstáculos aí. É assim que se fala. Gente, e a comemoração depois do espetáculo? Não vai ter mesmo? A gente não vai pra lugar nenhum? Segundo o Ian, ele não queria ir pra lugar nenhum depois daqui. Ele deve estar tá morto. Comemoração só amanhã mesmo. Tudo bem, então a gente sai amanhã. Simples. Ah. <risos> gente, tá bem vazio aqui, né? Acho que todo mundo já entrou. Ou a gente entra agora, ou então a gente vai entrar bem na metade do espetáculo. Ô Rafa, aquele dele não é o pai do Ian, não? Sim, é ele mesmo. Eu vou lá porque o ingresso dele tá comigo, tá? Vocês podem ir entrando. Então ah, tá, vamos, já gente. Bom. Eu só vou dar uma ligadinha pro Érico pra ver se ele tá chegando. Então tá, tá, tá bom. Boa vamos aí, bicho. Seu Ruben. Oh, boa noite. Tudo tá bem, tudo boa noite. Lá. Bom, o seu ingresso. Ah, obrigado. É, eu tentei chegar antes, mas não consegui. Fiquei preso numa reunião. E você, já teve o Ian hoje aqui no teatro? Sim, assim que eu cheguei eu consegui ir no camarim. Ah. Ele tá bem nervoso. Ah, a cara dele. Hum. Mas ó, pode ficar despreocupado, tá? Ele também se preparou muito. Vai ah. arrebentar. Não espero outra coisa <risos> dele essa noite. Vamos entrar? Vamos sim. Deixa eu só pedir a Leila pra te acompanhar. Você ah, pode... Leila, uh, você pode entrar com o Dr. Rubens? Olá, eu tenho que fazer uma bom. ligação. Posso, posso sim. Vamos? Uhum. Vamos embora. Obrigado, hein? Vai lá, bom espetáculo, viu? Ai Ai que... Essa noite vamos falar sobre respeito, tolerância, diversidade e o direito de quem quisermos ser. A Escola de Teatro Michele Caram apresenta a peça Romeu e Outro Romeu, uma história moderna que nem Shakespeare previu. Uma boa noite tenham todos uma ótima peça.